No último vídeo eu fui surpreendido Eu não sabia que eram jogos de Famicom Eu achei que era apenas um item que estava dentro dessa caixa Então vamos parar de enrolação e vou abrir a caixa com vocês Se vocês quiserem ver o que aconteceu É só você ir no vídeo anterior Que eu postei várias coisas interessantes e históricas Talvez o vídeo em que eu tenha mostrado mais unboxings históricos E eu não sei não, mas na história do YouTube brasileiro Claro, em relação a games Pretensão? não sei vai lá ver o vídeo para você conferir e eu tô como você muito curioso para saber quais jogos que tem nessa caixa então bora tô com medo dessa caixa cair eu vou ter que virar a caixa aqui porque senão vai cair primeiro jogo o wizardly e tinha preta não veio manual que que mancada mas veio aqui aquele cartãozinho verde clássico da nintendo aqui a parte de trás você vê a gameplay do jogo e até o preço dele, 2.900 ienes. Wizardly, King of Diamonds. Clássico do Famicom. Aigima no Um jogo de plataforma meio RPG, né? Não veio com manual, mas também é bem difícil de encontrar cartuchos de Famicom. Eu tenho alguns aqui, mas que eu peguei bem antes, há uns 3 anos atrás. Mas o cartucho tá bonitão, hein? Um jogo de beisebol da Tecmo. Pelas cenas aqui atrás, você vê que parece um jogo bem bonito, hein? Esse veio com manual. Olha só que beleza. E o cartucho aqui também, bem bonito. Korugot 13. Parece meio que um RPG, né? Mas tem uns cenários ali. Eu vi o RPG por causa desse diálogo aqui, né? Fitinha preta. Mesma ilustração que tem na capa. Também não vem manual. Bangueti Bay. Um jogo aqui da Hudson Soft. Também veio. uma nota Tá de ponta-cabeça? o manual. Cartuchinho bem simples. Um jogo de majong. Vocês reclamam de preço, ó. Ele tá quase 60 dólares esse jogo aqui no lançamento. É, você vê atrás, pelas cenas. Realmente parece um jogo de majong, algo parecido. Uma fitinha rosa e o manual. Kurukurando. Um jogo ainda da Nintendo. Aí, ó, tá aqui, ó. Clu Clu Land. <risos> mas tá aqui, curucururando Wizardly 2 A fitinha e o manual Esse é clássico, hein? Última O RPG aqui, você vê que ele tem muito já dos RPGs mais tradicionais Mais modernos, de gerações posteriores, né? Esse não veio manual, mas tá aqui Olha que ilustração linda Cadillac é um jogo de patinco, vocês podem ver aqui atrás pela ilustração Só veio o cartucho e tá aqui aquele papelzinho rosa que vem em quase todos os jogos Esse é um RPG da Hudson Soft, não me pergunte o nome Olha só, tem tudo de cara de RPG mesmo, uns trocentos RPG naquela época A casa do RPG era o Famicom mesmo Vou te contar, então, perfeitos Parece que saiu da loja, tanto manual quanto cartucho King Knight ou King Kingonaito um RPG da Square, quando ainda era Squaresoft. Aqui o manual e o jogo. Aí também tem um cartãozinho aqui atrás. Também não sei o nome desse aqui, você vai ter que me ajudar depois a procurar aqui. Olha só que ilustração bonita isso. Lá em mil, qual que é a data desse jogo? 1989, lá se vão 32 anos, olha que ilustração bonita. Legal esse aqui, hein? jogo da Nintendo chamado Soccer. Como antigamente, na época do Famicom, não tinha nenhum outro jogo, os jogos não precisavam ter um nome, tipo FIFA Pro Evolution Soccer, só ter o nome Soccer já estava bom. Aí ó, o jogo é da Nintendo, só tem da Nintendo aqui, é simples mesmo, né? Não tem cenas do jogo nem nada. O jogo nem veio no berço, ele veio num saquinho. Olha aqui, mas tá bonitão, hein? Challenger da Hudson Soft também. Atrás bem simples, bem parecido com aquele soccer que eu mostrei agora Esse aqui é um dos primeiros jogos mesmo do Famicom Do lançamento dele em 1985 Aliás né, o Famicom é de 83, desculpe Banana Esse jogo eu tenho aqui, ele é um jogo de plataforma bem arcaico Olha aqui as combinações de verde e rosa. Um jogo de Candan do Famicom. Olha só como que isso fazia sucesso aqui já na época. Fita bonita e brilhante, hein? Essa veio com o manual de tirar aqui, ó. Olha o manual aqui. Ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, escrito manual Top Secret. É secretos isso aqui, hein? Diarincoche da Konami, um jogo de 1988. Olha aqui o jogo e o manual. Muitas emoções e muito jogo que eu não consigo identificar. Esse jogo aqui Battle of Universal Century, uma capa muito bonita, nem parece uma capa antiga. A ver os papeizinhos, mas não veio o manual. Ilustração bonita, label bonita aqui. Outro King Knight. Ou King O'Neighthawk. O manual e o jogo também. Perfeitinho. Não vou tentar descobrir o nome disso aqui. É esse aqui que tá aqui, ó. É um jogo de 1989. Olha aqui. Estão comendo alguma coisa. Esse veio até com o manual, sinceramente, pela ilustração, eu não consigo identificar que jogo que é Jongbo, um jogo aí de dados, de números, também não consigo identificar Jogo e o manual Vocês me desculpem, mas eu não vou conseguir identificar o que está escrito aqui Eu preciso da ajuda de vocês, vocês vão me dizer que jogos que são esses aqui, viu Provavelmente faz uns, uns, umas décadas que ninguém abre esses jogos aqui Aqui eu só veio o cartuchinho. É meio que alguma coisa aqui, mas eu não tô afim de, de identificar, né? eu tô cansado. Ó, de... é... oh, esse eu sei, é Mario Golf. Interessante aqui, a capinha até bem bonitinha desse Mario Golf, hein? Olha só, veio o manual. E o jogo, Olha o Luigi e o Mario aqui no Mario Golf. Bem legal, vou dar uma olhada nisso aqui. Esse jogo aqui, o Tim. Eu acho que é um jogo de puzzle. Até porque tem o um nome puzzle no nome dele. É que aqui da época eu vou te contar, viu? Tá difícil tirar isso daqui. E veio o manual e a caixinha. O manual e a caixinha. O manual e é o cartucho. Tô ficando doido aqui. Vou contar pra vocês. É quase uma e meia da madrugada. Eu achei que eu ia gravar rápido. Jogo de samurai aqui. Incrível que essas ilustrações. Elas parecem bem à frente dos gráficos do Famicom, né? extremamente bem conservado, incrível, hein? E olha que nós estamos falando de jogos de quase 40 anos. Olha que capinha legal, que ilustração legal desse jogo de beisebol. O manual, os papéis e o jogo, mas estão aqui em perfeito estado. Com certeza foi muito pouco jogado isso aqui. Outro jogo... Ganda, e olha só, você reclama dos preços hoje. Olha como que era caro isso aqui. 8.500 ienes. Dos valores de hoje ia ser 85 dólares. Olha o manual, o manual tá perfeito. Veio os dois papéis e o jogo. Um outro clássico última aqui, ó. Olha como as cenas do jogo são bonitas desse RPG clássico do Famicom. Olha aqui, veio o manual e o jogo também. Devil World. ó veio o cartucho aqui, olha. Bem simples. Os primeiros cartuchos de famicom eles vinham só o nome e esse, essa ilustração aqui, esse, essa arte abstrata, sei lá o nome que eu vou dar isso aqui. Esse jogo aqui, ó, é Karakuri alguma coisa. Não me pergunte que é esse candi porque eu não vou procurar também. Tô cansado. Mas cara, eles colocam tanto durex. O cara desiste de abrir porque tem Difícil de abrir. Pela ilustração, parece bastante um jogo de aventura. Ele veio o manual, mas o manual não está muito inteiro, não. Mas o cartucho está bonitão. Olha. E o último jogo que eu também vou ficar devendo para vocês. Mal consegui encontrar aqui, o nome desse jogo é Takeda Shingen. Ele veio o manual e o cartucho. E aí nós acabamos com este lote. Essas sete caixas que nós abrimos juntos foram uma montanha russa de emoções. Muitas coisas que eu achei que eram muito legais e que me decepcionaram. Não decepcionaram, mas eu achei que eram coisas mais históricas. E também coisas que eu fui surpreendido. A primeira caixa com jogos de Playstation realmente me deixou bem surpreso. Eu não achava que tinham mais jogos de Playstation para eu ver. Depois nas caixas posteriores vieram videogames que eu não sabia, não achava que iriam aparecer talvez se eu soubesse os valores deve ter sido uns valores bem irrisórios principalmente dos nintendo wii e do playstation porque são videogames bem comuns de se achar e não são caros então deve ter sido um valor bem baixinho aqueles jogos em GDRO da placa naomi foram uma surpresa muito grande porque nunca imaginei ter jogos que não foram comercializados que eu preciso ver também quais jogos são o TV Game Color 15 e o óculos 3D do Famicom barra NES. Foram, foram itens realmente que me surpreenderam. E que deu para contar bastante coisa da história deles. Agora a placa Naomi foi algo que me animou bastante. Uma placa de arcade que fez história. E que sinceramente merecia um vídeo próprio. E agora essa caixa que eu achei que era um item só. E acabou sendo vários jogos de Famicom na caixa. Coisa extremamente rara até aqui no Japão. Mas eu quero saber de você, o que você achou desses jogos? E se você não viu os vídeos anteriores desses unboxings, dessa série de três vídeos em que eu abri todas as caixas que ainda faltavam, também comenta o que você achou, se você quer que continue a fazer isso, ou se você acha que já tá bom. Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários.